Salve, tropa! Precisamos conversar sobre a guerra global em vigência nesse momento. Temos a Conferência de Munique. Sim, mais uma vez, vamos explicar tudo. Mas está sendo decidido se a Rússia está cometendo crimes de guerra. E, portanto, a adesão do mundo ocidental contra a Rússia nesse momento é o debate no dia de hoje. Então, nunca imaginamos uma pandemia global e vivemos isso nas nossas vidas. Também não imaginamos o que seria uma guerra mundial, uma guerra global. Vejam, não é guerra mais mundial, é global. E eu não saberia calcular quais seriam os impactos dessa guerra. O Brasil, por exemplo, depende dos fertilizantes da Rússia. Seus barcos... Sim, não, não precisa o Brasil comprar guerra nenhuma. Se os barcos russos simplesmente não chegarem até o Brasil, nós estamos falando de não só fome do nosso país, mas fome no mundo inteiro. É uma guerra que mudaria o curso do nosso mundo, gente. Então vamos ver primeiro o que dizem aqui os sites de notícia. tá Estou com a rede Gobel de desinformação. Primeiro-ministro do Reino Unido e vice do A chamam um conflito na Ucrânia de guerra global. Reunidos na Conferência de Munique. Aqui. Ah, ambos os líderes acreditam que a batalha está impactando o mundo em todo. Kamala Harris. Aqui em outro site, no Terra Brasil Notícias, Macron desafia a Rússia e pode provocar confronto direto com a Europa. Há uma semana de completar um ano do conflito entre Rússia e Ucrânia, o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que a Rússia não pode e não deve ganhar a guerra. E que o conflito não é apenas da Europa. A Rússia não pode e não deve vencer esta guerra contra a Ucrânia. A guerra não é simplesmente a guerra de europeus e europeus. Afeta todo o planeta, escreveu em seu Twitter, acrescentando que. Aceitar a banalização do uso, do uso ilegal da força é pôr em causa a segurança europeia e a estabilidade mundial. A agressão da Rússia contra a Ucrânia deve fracassar, disse ele. Essas falas vieram no mesmo dia em que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu aos seus aliados para acelerarem o apoio ao seu país. Precisamos acelerar. Velocidade para concluir nossos acordos. Velocidade de entregas para reforçar nossa luta. Velocidade de decisões para limitar o potencial russo. Não há alternativa a velocidade, porque a vida depende dela, disse um discurso por vídeo para a Conferência de Segurança de Munique. Presente nesta conferência anual de três dias sobre questões de segurança internacional, o chanceler alemão Olaf Scholz garantiu à Ucrânia o apoio da Alemanha tanto financeiro quanto humanitário e militar, dizendo que Berlim e seus aliados apoiarão os ucranianos. Todo o tempo que for necessário, os ucranianos defendem sua liberdade com grande sacrifício e com uma determinação absolutamente impressionante, elogiou. Scholz pediu aos países ocidentais em condições de enviar tanques para Kiev, que realmente façam isso agora. Então, nessa mesma linha, o presidente francês Emmanuel Macron pediu aos aliados ocidentais que aumentem seu apoio à Ucrânia. Temos que intensificar nosso apoio e nossos esforços para ajudar e permitir uma contra-ofensiva. Convocou durante a conferência de segurança. Estamos preparados para um conflito prolongado. Então, isso daqui é tudo inédito, certo? Até então era a Ucrânia, a Zelensky e Putin. Agora está o mundo inteiro se envolvendo, tá? Aqui na CNN, temos a Kamala Harris, que é a vice-presidenta lá do, do João Bidé, e Macron prometem apoio à Ucrânia durante reunião na Conferência de Munique, tá? Agora, eles estão acusando o Putin de estar cometendo crimes de guerra. O que, que seria isso, né? Simplesmente ali fazer coisas um tanto nefastas com seu oponente, como tortura, entre outras coisas. Agora, isso é uma... Pena desculpa quando se diz que há uma questão moral em se matar outra pessoa. Eu não vou entrar muito nesse mérito, mas simplesmente é uma grande desculpa para falarem, olha, eles passaram dos limites, agora que estão matando pessoas, estão torturando antes de matar, tem que matar sem torturar. Então, agora tem justificado. Não faz pé nem cabeça uma questão dessa, certo? Agora, que história é essa de a Conferência de Munique? Vejam, ela aconteceu no passado exatamente como está acontecendo hoje, só mudam os personagens. A história é a mesma. A Conferência de Munique. O Acordo de Munique foi um tratado assinado em 29 de setembro de 1938, ou seja, uns 85 anos atrás, na cidade de Munique, na Alemanha, entre os líderes das maiores potências da Europa. Então, ou seja. Todo esse tempo depois, agora temos os tantos líderes desses mesmos países numa conferência na Europa com o mesmo nome, certo? É a mesma história, não é? O objetivo da conferência era a discussão do futuro da Tchecoslováquia. Ó, oh, troque Tchecoslováquia aqui por Ucrânia, anexando essa nação às democráticas da Alemanha nazista de Adolf Hitler que troca ali agora para né, a Rússia nacionalista de Putin. <risos> é a mesma história, rapaziada. Ah. O acordo é quebrado e Hitler, quando invade também o lado judeu da Tch Tchecoslováquia, impondo a sua ditadura e decretando a ameaça a outras nações, como a Polônia, que seria o seguinte a ser invadida. Então é a mesma história. Como é que funciona, tá? Estamos aqui no site DW Conferência de Munique. Se Rússia parar de lutar, temos paz. Na tarde deste sábado, segundo dia da Conferência de Segurança de Munique, um painel intitulado Visões da Ucrânia, com, é, centrado no país sob invasão militar da Rússia, reuniu os ministros do exterior ucraniano, Dmitry Kuleba e alemã Anelena Baerbock e seu homólogo americano, o secretário de Estado, Anthony Blink. A primeira pergunta dirigida a Baerbock foi sobre que condições se alcançará um acordo de paz no conflito e se ele só poderia ser obtido, obtido militarmente ou se através de negociações. Aí ele respondeu o seguinte, no final das contas deve haver paz, disse ele, justa e duradoura. Há uma maneira fácil para dar fim a essa guerra e teremos paz novamente, que é a Rússia parar os bombardeiros e tirar suas tropas, respondeu a Política Verde. Podemos fazer isso amanhã, se a Rússia decidir retirar suas tropas amanhã. Aí teremos paz, não só na Ucrânia, mas em todo o mundo. Blinken ecoou esses comentários acrescentando. Se a Rússia parar de lutar, a guerra acaba. Se a Ucrânia parar de lutar, a Ucrânia acaba, disse. O chefe de diplomacia dos Estados Unidos louvou especialmente a assistência militar alemã no país sob ataque. Apesar das críticas em 2022, partindo de Kiev de países parceiros da OTAN, quando a lentidão de algumas de suas decisões, Berlim dera passos um pouco de nós nesta sala teríamos imaginado serem possíveis antes da agressão russa, defendeu o chefe da diplomacia americana. Então vejam o seguinte, Tropinha, a coisa ali está ficando cada vez mais pesada. Tá todo mundo falando, olha, estou cometendo crimes de guerra, crimes de guerra. né? Temos aqui, Harris e Sunak acusam a Rússia de crimes de guerra. Também presente a Conferência de Munique. A vice-presidente do EUA, Kamala Harris, declarou pela primeira vez neste sábado que seu país considera as ações russas na Ucrânia, inclusive as ofensivas, abrangentes e sistemáticas à população civil, crimes contra a humanidade e ataques aos nossos valores comuns e à humanidade comum. Eu digo a todos que perpetram esses crimes e seus superiores, que são seus cúmplices, vocês serão culpabilizados. A justiça tem que ser cumprida, frisou a ex-promotor. Ou seja, não é só a Europa que está na fita, não. Estados Unidos já está declarando guerra e a Rússia também. Novamente, algo inédito em toda essa história, enquanto o povo aqui está né, pulando carnaval, achando que não vai acontecer nada. Ai, meu Deus. Por outro lado, ressaltou, há motivos para se estar otimista. Depois de quase um ano de combates na Ucrânia, Kiev ainda está de pé. A Rússia está enfraquecida. A aliança transatlântica é mais forte do que nunca. O espírito do povo ucraniano resiste. E quando Harris, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, afirmou que o mundo todo precisa chamar a Rússia à responsabilidade pelos crimes de guerra na Ucrânia e pela terrível destruição que vem infligindo. Isso poderia implicar que um dia Moscou pague pela reconstrução ucraniana da mesma forma como exigiram dos alemães, certo? Então, mais um episódio aí nessa guerra, que agora é chamada de guerra global. Vamos ver as respostas do Putin hoje e nos próximos dias. Qualquer informação nova eu trarei aqui para vocês. Também concorra R$ 700 reais na nossa sétima rifa. Tamo junto, quero saber a opinião de vocês aí, de que lado vocês ficam, se é que tem algum lado nessa história. E até a próxima. Tchau, tchau.